Bom dia, meu nome é José Cícero Gonçalves e o meu tema do seminário é o Direito Fundamental ao Meio Ambiente e um Trabalho Saudável com o um Pressuposto Direito à Vida com Qualidade de Hilton Garcia Costa e Ana Flávia Coelho dos Santos. Deixa aqui ele vai é, analisar o... o, o, o... <risos> Tem ajustar isso aqui. Está é, aqui, né? O direito fundamental ao meio ambiente. Hum. Fica persiste, persiste é um char, né? O direito fundamental ao meio ambiente de trabalho saudável com pressuposto ao direito à vida com qualidade. Gilton Garcia Costa e Ana Flávia Coelho dos Santos. O artigo tem cinco palavras-chave, o direito à vida, o direito ao ambi ambiente de trabalho o direito fundamental, a qualidade de vida e trabalhador. O objetivo desse artigo é analisar o ambiente de trabalho saudável como pressuposto do direito à vida com qualidade. Ele vai ter nele contido quatro principais sessões ou tópicos. A vida com qualidade do alicerce dos demais direitos fundamentais, a importância do ambiente de trabalho saudável, o meu ambiente de trabalho saudável é um direito fundamental e a qualidade de vida. Logo no primeiro ele vai dar os conceitos, definições e explicações e, e, e orientações. Mas isso tudo pode ser resumido no, no na menção da citação de Oliveira. O primeiro e fundamental direito do homem é consagrado em todas as declarações internacionais do direito à vida, suporte para a existência e gozo dos demais direitos. Entretanto, não basta declarar o direito à vida sem assegurar os direitos e pilares básicos da sustentação, trabalho e a saúde. Na segunda sessão, ele vai ter a importância do meio ambiente de trabalho saudável. Ele vai dar o referencial histórico e teórico para a formação do das garantias do, do meio ambiente do trabalho. Aí ele vai dar as fases da evolução do direito do trabalho, a primeira formação de 1802 a 1804, que é a criação das leis para é, controlar as exigências é, é, exacerbadas das mulheres e crianças por causa da Revolução Industrial porque antigamente as, uh, os serviços eram descentralizados, eles, eles eram no campos, nos engenhos, nas telagens, nas fazendas. Enquanto quando houve a, a a revolução industrial, as indústrias se centralizaram, o, o, o trabalhador e esse trabalhador tinha baixa qualidade, enquanto nos locais descentralizados, a qualificação do profissional do trabalho era elevada, ele fazia um trabalho de qualidade, são, são os artesões Aí vieram para os centros urbanos e a qualidade para fazer a operação, porque a máquina não fazia a, a, o aperfeiçoamento, então a pessoa só fazia apertar o botão. Aí não precisa muito de qualificações. Aí com essa centralização houve a fiscalização, houve uma sensibilização. Na fase da intensificação, temos a criação do Ministério do Trabalho, seus marcos, né? Na consolidação, temos o direito da CLT dos serviços. E na fase de autonomia, temos a criação da OIT, é, é, Organização Internacional do Trabalho, que é promover, que tem como missão promover o trabalho decente, produtivo, de condições de liberdade, equidade, segurança, dignidade, desde a... É, desta forma, observando-se que normativas existem sobre a preservação da saúde do trabalhador, também leva em consideração a boa saúde do ambiente de trabalho, que se trata do local onde o indivíduo passa a maior parte de sua vida. Aí, dentro da OIT, os autores colocaram as três principais convenções que levam em consideração ao meio ambiente de trabalho. Que é, a conta, que é a comissão 148, 155 161, que fala sobre a contaminação do ar, ruído e vibrações. Na segunda fala sobre a segurança de saúde dos trabalhadores. E a 161 fala dos serviços à saúde do trabalhador. Complementando o tópico 2, da importância do meio ambiente do trabalho saudável, ele faz citações breves sobre a situação da saúde do trabalhador, a insalubridade, perigos, EPIs, os deveres de empregador, a situação do ambiente, do, do ambiente de trabalho. Na terceira sessão, o terceiro tópico, é, os autores é, fazem a ambientação dos aspectos aqui no Brasil. Então, ele faz o quê? Uma delimitação para, cá, para os fatos do brasil eles vão utilizar uma lei antes da constituição e também menções é, de, do, de quem vai ganhar esse, esse direito é quem pode ser beneficiado a esse direito à qualidade de vida no meio do trabalho e o que isso pode proporcionar depois vai ter um, um texto constitucional em seguida, ele vai tentar associar o meu ambiente geral com o meio ambiente do trabalho. Para isso, ele coloca uma questão chave. O um ambiente do trabalho saudável é um direito fundamental? Aí ele responde. Né? Eu destaquei essas quatro autores fizeram, mas tem mais. Aí. mas Só que eu destaquei essas quatro é, respostas. A primeira é uma geral. A Lei 6938-81, por sua vez, define em seu artigo 3o, inciso 1, que o meio ambiente é um conjunto de condições e leis e influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite abriga e rege a vida em todas as suas formas. Aqui, no, na, segunda, na, na segunda citação, vai falar sobre o meio ambiente também geral e, é, e, e para quem é garantido esse direito e o que esse direito pode estimular, né? pode proporcionar. O direito ao meio ambiente é pressuposto de exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, vez, vez que, sendo a vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem vida e, mais ainda, é, vida com qualidade e saúde, terão condições de exercitar os demais direitos humanos, nestes compreendidos os direitos sociais da personalidade política do ser humano. Aí já entra para o texto da Constituição, mas ainda cai em âmbito geral. O artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí somente no, na, outra, na última menção temos a, a vinculação que é indiso, indi, indissociável com aspectos integrantes na íntegra, né? que pode ser pressuposto, é a indissociável é o é meio do ambiente geral para o meio ambiente do trabalhador. Caracteriza-se como um direito fundamental à medida que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade. Portanto, aí vamos para o, o quarto tópico sessão. seção. Sempre temos as análises dos conteúdos das, das normas regulamentadoras que foram testadas, mas os autores colocaram um aspecto subjetivo, o aspecto subjetivo é a opinião de cada pessoa aqui, porque você tem é, uma determinada opinião para os fatores que estão acontecendo com você, então cada pessoa vai sentir as proporções. Então vamos ver. É, a análise de qualidade de vida sobre o aspecto subjetivo também leva em conta as questões de ordem concreta, porém considera variáveis históricas, sociais culturais de interpretação individual sobre as condições de bens materiais e serviços do sujeito. Não busca uma caracterização de níveis de vida apenas sobre dados positivos, relacionando-os com os fatores subjetivos e emocionais expectativas e possibilidades dos indivíduos e grupos de relações de suas realizações e percepções que os autores têm em suas próprias vidas, considerando, inclusive, questões imensuráveis como prazer, felicidade, angústia e tristeza. Aí temos alguma, uma, uma conclusão, uma, uma complementação. O um ambiente de trabalho saudável reflete positivamente na esfera subjetiva do indivíduo, resultando em uma realização profissional de segurança, felicidade e, portanto, da qualidade de vida. Por outro lado, um ambiente conflituoso, insalubre ou que, por qualquer motivo, não satisfaz os anseios do trabalhador, repercutirá nas esferas subjetivas deste que restará, nega que se, que restará negativada, o, pré o que pressupõe o comprometimento da qualidade de vida. E nas considerações finais, no término do, da apresentação, ter qualidade de vida quer dizer que as esferas subjetivas ou sentimental e objetivas do, do indivíduo estão em equilíbrio. Tanto aquelas regras de de, de normas e também estão em equilíbrio. Uma vez que na esfera reflete involuntariamente a outra. Ademais, a qualidade de vida do indivíduo está vinculada ao ambiente que o cerca. Portanto, se trata em um local, um indivíduo, em geral, passa a maior parte de sua vida útil. É possível constatar que o ambiente de trabalho é pressuposto fundamental para uma vida com ou sem qualidade. E isso também vai. Olhe como o mundo dá, dá voltas. Começamos com logo do segundo tópico sobre as especificações de uma pessoa especializada para para a produção e serviços é oferecidos aos clientes. E a, o texto não vai falar sobre isso, mas vai falar sobre home office. Como é que a, trabalhar em casa pode ter uma influência ao trabalhador? Será que vai ser mais confortável, mais estressante? Entendeu? E também tem o, o, sobre a arquivologia, como é que o arquivista vai se comportar em um meio. de é, uma retirada de um meio ambiente de. de, de, de e um êxodo do, dos formatos deles para um formato digitalizado. Será que ele vai se estressar nesses costumes assim? É, não tem essa imposição é, sobre o êxodo de tecnologia para os trabalhadores atuais. Essas aqui são nossas referências. E tchau!